Nosso querido casal do canal Coisa de Nerd, Cadê a Chave, Nilce Leon, dizem ter informações importantes e polêmicas da série Os Anéis de Poder. Eles disseram que na terceira temporada da série, os showrunners estarão... Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, Fale Amigo e Entre. Eu caí em um corte do canal Coisa de Nerd do Leon e da Nilce e é um corte de uma live que eles fizeram. E nesse corte eles dão a opinião sobre a série Os Anéis de Poder e também sobre a série The Last of Us. Fazem até comparações entre as duas séries. Eu acompanho um pouco o trabalho deles, os canais que eles têm né? e também a minha filha mais velha gosta do conteúdo que eles fazem. Talvez seja por isso que o YouTube me sugeriu esse corte.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 Estamos fazendo encontros quinzenais online para a gente fazer uma leitura dramática, para a gente trazer curiosidades sobre a obra e também tirarmos as suas dúvidas sobre o que lemos. E também contaremos com as participações de alguns tolkienistas, alguns estudiosos de Tolkien. Esse clube de leitura é gratuito, deixei o link na descrição. Ainda dá tempo de você participar. Então vamos conferir juntos essas opiniões e essas informações importantes. Boa noite, meu casal! Favorito. O que vocês acharam da série Anéis de, de Poder? Conseguiram terminar de ver? Sim, é uma porcaria. <risos> assim ah, não. Posso na falar lata. aquele negócio que a gente sabe sobre os produtores? A gente falou aqui. Sei lá. A gente oh, teve oh. um passarinho, né? A gente tem? Não, um passarinho falou. Aquele pass... Olha só. Já começa na lata, né? Já, primeiro já começa detonando, já de cara. Já sabemos a opinião do Leão aqui, já de cara. E também ele já começa falando aqui sobre os passarinhos. Então você também tem uns passarinhos aí, Leão. Beleza, vamos ver, vamos conferir. Já vai falar já a informação aqui de cara, vamos ver. Passarinho? Um passarinho falou. Aquele passarinho que tu sabe das coisas? É, exatamente. Ah, tá. Aí eles já disseram sobre essa série Anéis do Poder, que esses produtores que estão na série, eles vão continuar só agora para a segunda temporada. Na terceira, vão tirar eles. Por quê? Não, não, não. aí. Depois vamos ver aqui o porquê. Olha, já a informação de cara. Vão tirar os produtores já na terceira temporada. Pelo que eu entendi aqui, né, esses produtores são showrunners, né, conheci eles pessoalmente, né, o Patrick McKay e o J.D. Penny, são gente finíssimas, né, muito legais mesmo, atenciosos, né. Então são esses produtores, esses showrunners aí responsáveis, né, pela série Os Anéis de Poder. E o Leão já fala de cara aqui que vão arrancar eles aí, só vão ficar até a segunda temporada, Na terceira temporada teremos showrunners novos, porque ele vai explicar aqui. Gente. esses não produtores ruim, não gente. Ele, eu não sei como é que esses caras caíram para cima porque se você for ver os créditos de produção deles eles nunca fizeram nada eles nunca aí do nada eles já chegam, ele já conquistam a produção de uma série bilionária não é exagero não custa bilhão para Amazon entre direitos produção e coisa do tipo imagina a gente é muito dinheiro eu acho, a, a minha teoria é que eles só conseguiram isso porque eles foram os intermediadores entre o pessoal que gerencia os direitos lá do Tolkien, tá? E a Amazon. Foi eles que conseguiram fazer os termos. E eles ficaram como sendo produtores. Mas o que esses caras só tinham feito até agora eram básica, era basicamente escrever roteiros para séries que foram rejeitados. É, isso daqui realmente é, é verdade em relação ao, ao trabalho, né? O currículo desses produtores, né? Eles mesmos assumem isso, né? Eles já falaram isso em público, que, que realmente não tem grandes trabalhos, né, não fizeram grandes coisas e se sentem, se sentiram, na verdade, privilegiados por participarem de uma série bilionária, uma série maravilhosa, né, gigantesca. E realmente também eles participaram dessa, dessas negociações, estiveram em contato o tempo inteiro com o Tolkien State, com a família do Tolkien, participaram de tudo isso daí. Né? Então até aqui, tranquilo, é, vamos continuar. Era só isso. Então, tipo assim, os caras de fato não têm experiência e a série mostra. Tipo assim, a produção é sensacional, só que o roteiro é absurdamente ruim. Nossa, é muito ruim, gente. é Porque assim, às vezes você assistiu empolgado, porque você é fã da franquia, né? Você é fã do, do, do Tolkien. Eu também sou. É, e eu comecei a assistir, comigo. assim, tentando me iludir ao um máximo. Eu comecei a assistir, né, meu bem? Fã da, <risos> da série, querendo que o negócio, apostando que o negócio ia dar certo, entendeu? Aí, assim, o Leon já não gostou de cara, ele não gostou muito da, da Galadriel. eu, você tá doido, isso daí é pra mostrar o poder da Galadriel, né? Que a Galadriel <risos> é acima de todos, não é? Tivemos aí uma discussão, eu defendendo Galadriel, o Leon falando que não gostou da Galadriel. Aí, gente, chegou no último episódio. Meu Deus. O que aconteceu da série é o seguinte... Tem um problema em Hollywood, que é o um problema que teve... Você viu principalmente na segunda temporada de Witcher, tá? E provavelmente você vai ver na terceira, que esse é muito certamente o motivo do Henry Cavill ter saído da série. Que é o seguinte, roteiristas de Hollywood pegam o um material original, do qual todo mundo gosta, tá? Foi a coisa exatamente que a galera do The Last of Us não fez. Que é o seguinte, pegar o material de uma história. Uma história consagrada... Todo mundo gosta, é popular, todo mundo esperando pra ver uma adaptação daquela história. Aí ele vira assim, os roteiristas viram, né, produtores pegam a história e falam assim... Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu consigo fazer melhor. É, tipo assim, o que o Tolkien <risos> pensa que ele é? É, aí ele pega basicamente só, ele pega o que chamam de é, personagens, set pieces dessa IP, dessa propriedade intelectual, elementos, e eles retrabalham numa história, que algumas vezes tem elementos da original, Outras vezes foge completamente. Vide aí a série do Resident Evil. Resident Evil, se alguém pegasse Resident Evil 2. E adaptasse, tipo assim, aquele treco lá. Tá, tinha, tinha que diminuir o tamanho dos monstros e tal. Mas aquele treco lá. Pra, pra série, ia, ia estourar, só que os caras falam assim, não, vamos pegar os elementos, nomes de personagens, zumbi, coisa tipo, e vou reescrever. Quero dar o meu toque pessoal. É, fizeram isso na série 2 do Witcher, e aquela série que lançou agora, que foi um fracasso também com a mulher do Everything Everywhere All at once Eu ainda não vi, então eu não posso dar opinião. É que, é, que dizem que é uma porcaria também. Porque os caras pegam o material original, histórias do, das quais todo mundo gosta. Todo mundo quer ver aquela história na tela e eles escrevem outra. Aí chega agora no Senhor do, dos Anéis. Tudo bem, tem coisas que tem que adaptar, não dá pra fazer a mesma, porque você tá tirando de um meio que é escrito e você tá transformando no audiovisual. Só as, as adaptações que eles fizeram, por exemplo, no, no Senhor dos Anéis pro cinema. Eles tiveram que mudar coisa. É, mudaram também agora no The Last of Us. Não só porque precisava atualizar pra tela, né, mas o The Last of Us também como criador tava envolvido, tinha coisa que ele tinha pensado como fazer melhor e ele mudou na série. É isso que tá acontecendo. E é isso. Antes de continuar aqui, só pra dizer que até agora <risos> é, eu concordo com eles, assim, nessa opinião aqui. É, pelo que eu vi, eles acharam que o problema dessa série, né? Aí vocês escrevam nos comentários se vocês entenderam isso também, se interpretaram isso como eu interpretei aqui. Que eles acham que o problema da série, o problema principal, né, obviamente é o roteiro, né? Muita gente reclamou do roteiro, né? Durante é, a temporada inteira, conforme os episódios iam saindo, a galera ia falando roteiro tá ruim, roteiro tá ruim, mas ninguém especificava exatamente o que que estava ruim, né? Tem até uma polêmica em relação a isso. Porém, muita gente reclama mesmo do roteiro e, no caso aqui, eles também estão reclamando, né? Eles acharam ruim o trabalho dos do showrunners aqui, devido à experiência e também que não foi, não foi legal. Durante algumas lives que, que eu fiz aqui no canal, né? As lives de, de análise de cada episódio, a cada semana que ia sair no episódio, fazia as lives aqui e chamava alguns convidados, né? É, cada convidado tinha uma opinião, né, dava uma opinião sobre alguma coisa é, diferente até do que estava de estava acontecendo de errado na série, né? E um exemplo aqui que eu sempre gosto de citar, o nosso querido amigo Romariz, né, até falou em uma das lives que ele participou aqui no canal que o problema da série era a direção. Né? Então o um problema para ele, na visão dele, era a direção. Outras pessoas, outros participantes, outros amigos falaram que era o roteiro, outros showrunners e por aí vai. Outros os atores também, né? Claro, né, dos atores, ah, os atores não ficaram legais, não passaram, né não entregaram bem né, os personagens e tudo mais. Então aqui a, a o Leon e a Nilce estão falando mais dos, do roteiro e também do, dos showrunners, né? E, Apesar de achar eles muito legais, atenciosos, né, fãs da obra de Tolkien e tudo mais, eu também achei a questão dos showrunners, assim, porque, assim, eu percebi, já falei isso em live, tá, galera, que eles são os caras que mandam em tudo, né, então independente do, do diretor, do, do roteiro e tudo mais, eles que estão à frente de tudo, estão com, com, a mão, com as mãos em tudo, né. Então se a série desagradou, né, muita gente, eu acredito que... Boa parte tá, está relacionada né, ao trabalho aí dos do showrunners mesmo, né? Porém, não sei se seria necessário trocá-los, né? É, o que vamos ver aí, mas eu concordo em relação a isso. E o roteiro, galera, é, depois eu vou, vou dar minha opinião no final aqui. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? O que aconteceu no Senhor dos Anéis? Você tem uma história que tipo assim, a história é clara, tá? Eles não tiveram acesso à história inteira, mas tiveram acesso na compra dos direitos a várias notas que rascunham todos os elementos da história dos quais eles precisam. Aí você tem, por exemplo, chega lá o Sauron, os elfos, é né, como Lord of Gifts, que ele se assume como sendo outra pessoa, né, que não tem nada a ver com a história da série, né, na série ele se assume ser uma pessoa, mas ele conhece a Galadriel antes, e ele, por algum motivo é o, é o rei do povo do Sul, que não tem, sabe, umas coisas que não tem absolutamente nada a ver, aí eles arrumam um jeito de colocar o Gandalf na história, por quê? Porque a, porque a galera conhece o Gandalf do filme, só que todo mundo sabe que o Gandalf não chega na Terra-média até, na história original, até a, até a Terceira Era, então eles estão contando a Segunda Era, não era pra ter. Aí ele arruma a gente colocar Hobbit também. A história é interessante. Se você mantivesse a história original. E só adaptasse aquilo que precisava ser adaptado pra poder as trazer... Lacunas, era, as esperava, lacunas, preencher as lacunas, desenvolver personagens. Exato, tipo assim, ia, ia ficar legal. Era essa história que a gente queria ver. Isso que dá a coisa do produtor inexperiente, porque ele não tem confiança também. Eles acham que o material deles não vai se sustentar sozinho, então eles veem necessidade de constantemente fazer referência à trilogia original do Senhor dos Anéis, a trilogia do cinema, né? É original que eu digo, que foi originalmente feita em, modo, em audiovisual. Pra mim, o pior momento mesmo, assim que eu falei, não. Porque eu tava tolerando, gente. Eu sou uma pessoa super tolerante. Eu tava tolerando, não tava? Em nome da, da, A da paixão. A Nilce é muito mais livro. que. Não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em nome da paixão pelo livro, não. eu tava aceitando tudo. Não, não, eu vou. Eu entendo esse sentimento aqui da, da Nilce, porque eu também estava com esse mesmo sentimento, né? O sentimento de alegria, o sentimento de coisa nova, de, dessa movimentação novamente da Terra-média, né? No, no, na cultura pop e tudo mais. E tava curtindo e. Né, curto ainda, obviamente, mas com uma expectativa né, de ser algo, de ser uma coisa, mas foi outra. Mais uma vez, já já eu explico. Vou explicar uma coisa da Nilce pra vocês antes dela falar. A Nilce é a pessoa que assiste qualquer coisa. Eu assisto. Quando a Nilce fala pra você, eu não gostei dessa série, é porque ela tem que ser absurdamente ruim. Tá. Eu tolero, eu vou até o fim, eu, eu dou aposto. Amigo, ela assiste, não é brincadeira, tem uns Meu treco céu. que ela assiste que eu falo assim, é. como que você consegue? Não, mas também não é tanto assim não, tem coisa que eu não consigo não, mas tipo assim... Love is blind. Não, mas aí, pô, aí tá, pô, aí é muito engraçado, mas enfim. Eu tava tolerando tudo, gente, mas quando eu vi que aquele barquinho que parecia uma canoa carregava um exército e cavalos, eu falei, não é possível que eles <risos> estão o me Leon, chamando de Leon. burra <risos> nesse nível de burrice. Que eu fiquei imaginando como seria a canoa pra ter um estábulo dentro. Tinha ah, um é. estábulo é. dentro é daquelas canoas. Eu fiquei imaginando, o que será? Será que, que tem tá uma barriga embaixo do. do. do, do, do barco? Qualquer um é? desenho na internet, né? Como se fosse tipo Tinha Tchicteo, pro uma... teve Teve esse meme aí, né? De um. Do, a parte de cima do, do navio, né? E da. Da linha da água pra baixo, bem gigante, assim, um meme, pra caber tudo aquilo em poucos navios, né? Caber um exército inteiro, é, é uma loucura mesmo. Não, a melhor coisa é o seguinte, a gente tem Númenor, nação de navegantes. Númenor é, tipo assim, você pegava... É a frota da Inglaterra! Não só isso, eles, era, era tipo assim, eles são... ele Imagina espartanos de dois metros de altura porque eles são mais altos, que, mais até, com a frota do Reino Unido, beleza? É, aquela, aquela <risos> tipo, vitoriana mesmo, sabe? Esse era a galera de Númenor, tipo assim, é porque eles são mais altos, contanto quando eles chegam lá, a galera da, da Terra-média é vê pela primeira vez, né? acho que eles são deuses e tal. E eles são, tipo assim, os mestres dos mares, eles, tipo assim, a, a frota deles é gigantesca, a marinha deles é gigantesca. Verdade. Aí, a rainha de Númenor, né, a regente, sei lá, aceita ir ajudar a galera da Terra-média. E aí, ela separa só cinco navios. Aí chega um cara lá, explode dois, não sei como, porque alguém põe fogo no, no, no vinho. vinho, né, aí é o vinho explosivo. <risos> o vinho explosivo. Aí destrói, <risos> aí ela fala assim, não, nós ainda temos três bons navios, e vão só os três navios. E ela vai junto! Que no é é no máximo a forçazinha expedicionária. E ela vai junto! Não faz o menor sentido, mas... Não, não, não. e legal não, como não. eles recrutam a galera pra ir, é, quem vai, quem vai no pedido da rainha? Aí começa aquele negócio, eu! E, não, essa e, cena e, acontece duas vezes no mesmo três episódio Três vezes eles rep, repetem na série É, os três vezes na série, duas no mesmo episódio Esse e, clichê e, de e, Inspira e aí a galera dá um passo à frente Eu <risos> falei, não, não, não, é. não, não não. É um bilhão de dólares, sabe? Eu merecia mais É um bilhão de dólares, eles podiam ter feito um negócio melhor assim. Podiam ter contratado um roteirista Né? A menina falou assim Eu não assisti, mas eu tô achando engraçado É esse o espírito, vai como se fosse uma comédia é interessante a questão do, do roteiro. Não foi algo que eu, que eu fiquei questionando os roteiristas assim em si, a equipe, ah, poderiam ter contratado melhores roteiristas e né, tudo mais, porque eles contrataram, né? Segundo se é, pega lá o casting, né? Pega o, o na verdade, o, a ficha técnica. Até quando eles divulgaram, né? É, a equipe, né? De roteiristas e produtores e tudo mais. Tem roteiristas de, de Game of Thrones, tem roteiristas de, de séries maravilhosas, né? De Breaking Bad e tudo mais. Pegaram os melhores mesmo, né? Então, não sei o que aconteceu. E de é tudo, horrível. porque é isso. É não é sensível o negócio não, ainda é Ainda mais pra engraçado. galera que tem familiaridade com a história original. Não, é outra história. É outra é... história. Eles basicamente pegaram Você assim e falaram. É, eu consigo <risos> fazer melhor que o Tolkien. Eu consigo <risos> fazer. Esse negócio de ah, fazer melhor que o Tolkien, eu, eu não, não senti isso, tá? Não, nem conversando com eles pessoalmente. É, com, com, a, com a galera da, da, da série, com os atores, com os produtores né? não, não senti isso daí é, Existe uma fake news, já falamos sobre isso Tem uma live aqui no canal sobre as fake news da série é, Só pra deixar claro Esse negócio de, ah, vamos mudar a obra Vamos reescrever a obra do Tolkien É uma fake news, não existe, tá? Não existe mesmo isso daí Não tem essa declaração Pegaram cortes, uns pedacinhos de declarações dos atores e atrizes e mexeram ali e soltaram uma fake news, tá? Não existe mesmo. Porém, eu concordo realmente que a série, essa questão da fidelidade, a obra e tudo mais, ela deixou a desejar nesse sentido. Porque eu esperava realmente isso, em que eles pegar, iriam pegar os pontos que já existem, os pontos que nós já temos escritos, né? Tipo, pontos que já estão lá, consagrados, são daquela forma, e iriam apenas preencher as lacunas, linkar esses pontos, porque essas lacunas são muitas, né? Então tem muita coisa que dá para fazer nas lacunas, e quando chegasse esses momentos dos, dos pontos que já estão escritos, né? É, eles iam respeitar e pronto E tudo bem, então a gente sabia que ia ter Muita invenção, eles tinham falado Até os produtores que seriam 50-50, né, meia-meia ali, 50-50 50, /50, 50 inven é, coisas inventadas, coisas novas E 50% coisas que Estavam de fato escritas, né, então foi beleza, não tem problema, né, ser 50-50 é, Desde que esses 50 inventados sejam apenas Nas lacunas, mas não, eles pegaram Coisas que já estavam escritas e Resolveram mudar, resolveram fazer do jeito deles E aí que eu, a minha opinião opinião em relação à, à série, né? Eu já até falei ela em, em live também na conclusão da primeira temporada. Na verdade, não é nem a minha opinião em relação à série, em relação à primeira temporada, porque a série não acabou. Então, são cinco temporadas, tem muita coisa para acontecer. Então, em relação à primeira temporada, eu, eu entendi o seguinte: que se você enxergar, se você assistir a essa primeira temporada como um produto próprio, bem como os jogos de Shadow of Mordor, é, The Shadow of War. É, que pegam elementos, pegam algumas histórias ali da, da Terra-média Pegam é, alguns personagens, algumas coisas assim Mas no geral é um produto próprio né? Eles não, não tentam falar assim Não, daqui Tolkien que escreveu e tudo mais É algo inspirado na obra de Tolkien Eu Acho que a palavra seria mais ah, inspirado na obra de Tolkien Utilizando alguns personagens, mas criando uma coisa nova Um produto novo Então se você enxerga e assiste a série Como um produto à parte, um produto novo Maravilhoso não tem, acho que não vai ter muita frustração, só alguns momentos mais parados, algumas coisinhas assim, alguns erros mais técnicos Mas em relação à história, você, a pessoa vai curtir, é algo muito legal Agora, nós como fãs, como estudiosos de Tolkien, quando vamos assistir uma série achando que é, é algo realmente que está ali nos livros, baseado de fato na obra de Tolkien Aí não dá, né? Aí eles mudaram muito todos esses pontos já escritos. Os únicos pontos que têm escritos, eles foram lá e, e alteraram. Não acho, não tenho esse sentimento que foi com a intenção ah, de ser melhor, de querer ser melhor do que Tolkien, de querer alterar a obra de Tolkien, não foi isso. Foi apenas uma questão de querer adaptar, de querer, sabe, trazer algo novo. E aí eu acho que a intenção da série até agora é trazer um produto novo. Exatamente isso, não é adaptar é exatamente a obra do Tolkien, mas trazer um produto novo. Aí eles fizeram outra história, é outra história. Tem elementos é, assim, a criação dos anéis. Tem alguns pontos iguais, tem alguns personagens não, iguais. Aí tem, são os set pieces, né? Você tem a Galadriel, você tem o Calabrimbo, você tem o, o Númeno, você tem a criação do anel. Só que eles Sim. contam outra história. Mas aí é perguntaram de The Last of Us. Acabou de passar ali, quer ver? Deixa eu achar ai, aqui. Ah, eu não consigo é. pronunciar. Sem... Aí aqui eles vão falar sobre The Last of Us, né? Então já, já é outra coisa, que o corte já vai tomar outro, outra direção, outro caminho aqui. Mas basicamente é isso. Eu concordo quase que 100% aqui, pra não falar 100%, não bater o martelo aqui, né? Deixar uma sobrinha pra discordar. Mas quase 100% do que eles falaram, tem essa visão de algo novo. Uma série é algo novo, um produto à parte, uma história à parte. Thank <laughs> you que a Amazon quis criar, né? que os roteiristas quiseram criar, junto com os showrunners e é basicamente isso e fica essa notícia aí, que eu acho que é a mais bombástica aí, vocês devem estar se perguntando, mas Rafa mas, bolseiro, você acredita mesmo né? No, no que o Leon falou, nessa informação que ele passou né? sobre é, os produtores, os showrunners né? não estarem, serem demitidos né? porque eles não vão ser mais, então eles serão dispensados, serão demitidos né, a partir da, da terceira terceira temporada, eles não estarão mais nem na terceira temporada, só vão cumprir aí até a, a segunda temporada e não estarão, eu acredito sim, né, é, porque eles têm muito, muitos contatos, né, eles não vai eles não vão colocar em jogo toda a credibilidade que eles têm aqui, né, a, a Nilson e o Leon e, e falar uma coisa que, que não é verdade, né, eu, eu acredito sim, né, se, se não acontecer, pode ser que as coisas mudaram, pode ser que eles tomaram uma outra outro caminho outra decisão, mas acredito que até agora essa é a decisão de que esses showrunners realmente, né, Patrick McKay, J.D. Payne, ficarão só até a segunda temporada. E aí fica aquela pergunta, quero até que vocês deixem nos comentários aqui, quem chamar, né, quais showrunners ou qual showrunner, pode ser uma pessoa só, colocar que será que eles vão fazer, né? É, galera, vamos ver aí o que a Amazon está preparando, o que ela vai fazer para conquistar o público nessa segunda temporada já. Espero que eles lancem o mais rápido possível para não acabar competindo novamente com A Casa do Dragão e agora com os novos filmes de O Senhor dos Anéis. Será que a Amazon ficou preocupada com essas movimentações da Warner para fazer os novos filmes de O Senhor dos Anéis? Eu acho que sim, porque já teve até uma troca aí de aí na internet, em alguns sites, algumas declarações tanto da Amazon quanto da Warner, mas isso é assunto para um outro vídeo. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar no meu link da Amazon, isso ajudará a manter o canal financeiramente, deixei o link na descrição. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal, ajude o canal a salvar o conto dado das mãos de Saruman ah, e também na descrição eu deixei o link da nerd ao cubo se cadastra lá assina para você receber esses cubos maravilhosos garantir camisetas lindas como essa daqui que eu tô vestindo e muitas outras coisas surreais todas temáticas e oficiais de O Senhor dos Anéis e eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem